Olá galera, tô de volta aqui no Keydrop, o melhor site que existe do mundo para abrir caixas de skins de CSGO. Só que hoje eu vou tentar coisas malucas. Eu tô com essa banca aqui que deu uma crescida, deu uma engordada. Tá com 4.400 dólares a minha banca, mais de 20 mil reais, que eu vou colocar na linha aqui hoje para tentar aumentar. Bom, é o seguinte, geralmente eu tenho aberto muitas caixas dessas caixas aqui que a gente encontra na homepage do Keydrop. Mas tem uma coisa que dá um pouco mais de adrenalina aqui no key drop que é Case Battle. No site tá em inglês, pode colocar em português, obviamente, que daí vai ser batalha de caixas. Mano, eu achei isso aqui uma das coisas mais divertidas de se fazer, principalmente quando tem bastante grana envolvida, né? Tipo, olha essa batalha aqui, mano, de 590 dólares, ou seja, os caras estão abrindo duas vezes esse valor, né? Que são dois caras e um deles vai ganhar... Mais de mil dólares em skins. Que curioso que essa batalha, mano. Nossa, é muita caixa. Eu vou colocar menos caixas das minhas batalhas pra não ficar demorando uma hora. Então eu escolhi aqui já sete caixas de 78 dólares cada. E aí eu posso colocar, se eu quero jogar contra uma pessoa, contra duas, contra três, né? Isso daí é a parte que dá mais dúvida do que fazer, geralmente. E eu vou jogar eu contra duas pessoas. Eu vou colocar alguns os bots aqui. Não vou ficar esperando a galera entrar, não. Vamos contra a bot, que minha chance dá na mesma. E beleza, velho. Ó, são sete caixinhas cobra que é. Uma das caixas ali tops abaixo de 100 dólares, é né? uma das melhores. Bicho, o cara pegou uma faca já. Nossa, comecei mal, mano Eu tenho que pegar mais skin do que todos juntos, né? Pra ganhar todas, no caso todos juntos não, né? Mais skin, tipo, no geral E vamos lá, são sete caixas da mesma Então vamos torcer pra vir uma faca pra mim Essas três primeiras skins, nada a ver Ah, não, mano, eu achei que ia parar na Shadow Daggers Mas, estamos chegando Temos com 180 dólares O Bot Cyber tá com 193. Alp White Fire. Putz, você dropou uma caixa de 100 dólares Não gostei dessa caixa Uma faca, nossa, olha a faca que vem Navadia. Eu tô atrás porque essa faca é muito ruim, mano. Só se vier outra faca agora. Ah, oh, oh, shit, cara dropou uma Shadow Dagger. perdi. Calma aí que eu vou dar replay, eu vou fazer a mesma batalha de novo. Se eu ganhar, eu recupero praticamente o que eu perdi com o lucro, talvez, né? Bote jabuti. Ó, <risos> oh, Alp, Wildfire foi a pior skin das três. Mano, se a gente ganhar aqui a gente se redime pela rodada passada. Nossa, velho. Shadow Daggers. Ô oh, jabuti, caraca, mano. Não acredito nisso, velho. Ah, não. Perdi, já era Eu tinha que ter colocado uma caixa mais premium No final, pra ter ainda uma chance Tá de que eu vou fazer isso Ó, a Vulcan de 71 dólares, tô de volta no jogo Faca, boa, beleza Nossa, mas olha, olha o nível da faca que eu europei Toda desgastada. Bora, bora. Mais uma faca e a gente tá de volta no jogo, mano. Nossa, tem que dropar a faca na última. A última caixa. Se vier faca boa pra mim, eu ganho. Vai. Usp, não, mano. Perdi. Eu vou fazer uma batalha 1x1 contra um bot. Bot já buti de novo. Já buti. Dessa vez eu vou ganhar de você, meu amigo. Mano, coloquei cinco caixas caras e vamos que vamos, velho. Boa. Beleza. Começamos com uma Shadow Daggers Lord Não. Boa, não. Nossa, ela é muito barata porque ela é Battle Scard. Comecei perdendo. Duas vezes a mesma faca. Qual que é o sentido disso? Nossa... Fui passado pra trás Ferrou pra mim, velho Gut, gut é horrível Vem, mano Me dá uma M9 Uma carambite Alguma coisa assim Bowie Bowie é bom Beleza, beleza Dá pra ganhar Estamos 100 dólares atrás Ah, aí perdi Ó, tem o meu bot aqui O bot Luguin, mano Pô, velho Se eu perder do meu próprio bot É a mesma batalha, tá? Se eu perder do próprio bot Eu vou, vou embora Na moral, velho Eu não ganhei uma batalha Até agora Só <risos> prejuízo, mano Vamos recuperar tudo Nessa batalha agora Duas vezes a mesma Shadow Daggers nojenta Vai, pelo menos Me dá uma skin boa agora, mano. Caraca, eu peguei uma caca easy hard do outro lado lá. Nossa, velho. Tem que ter duas facas boas aqui do meu lado, senão eu perdi. Putz. Que que é isso? Três vezes a mesma faca. Ah, mano, injusto isso, velho. Não, injusto. Eu vou criar uma batalha com uma caixa mais top. Essa caixa vice aqui, mano. É tudo ou nada aqui nesse negócio, velho. Três pessoas abrindo caixas. Nossa, se eu ganhar essa daqui, eu fico rico. Começou bem, ó. Três facona, mano Bora, vai, segunda caixa Ah, eu achei que ia cair uma coisa top pra mim, velho Nossa, o drop baioneta lore lá, mano Na direita Não, aí já era e fade Por que que eu venho essa faca pra mim, cara? Ó, oh, só vem faca ruim pra mim Não é possível isso, mano Não é possível, na moral, velho Caraca, eu não dropei um item bom Ganhei! Que? que Quanto custa... Mano, a Lightning Strike tá custando 600 dólares em Minimal Air? Eu ganhei? Como assim, velho? Essa essa nem custava tudo isso Da noite pro dia o preço dela explodiu Mano, eu tava ripado, galera Vou vender tudo Olha isso, 3.400 dólares Nossa, velho Eu vou fazer a mesma batalha de novo Essa aqui foi a batalha lendária, velho Cinco caixas Vice, que é uma das melhores caixas do KeyDrop O bot dropou uma gangueir. Meu Deus, perdi Perdi, perdi o drop mais difícil de conseguir na caixa. O bot dropou uma Gangnir, mano. Não tô acreditando, velho. Tá. Pega, mano. Não, esquece, isso aqui, isso aqui já era, isso aqui já era, o bot levou 7 mil dólares pra casa, mano. PQP, velho, por que que não fui eu? Mano, eu tô de cara, eu tô de cara, eu tô de cara. Eu ainda não dropei a Gangnir nessa caixa, eu acho que eu dropei Alp Prince, sei lá, ou Alp Dragon Lore, não sei se foi nessa caixa que eu dropei a Dragon Lore, mas eu não dropei ainda a Gangnir, que hoje é a Alp mais cara do CSGO, né, mano? Nossa, passou uma, velho, uma pra frente era a Gangnir no meu drop, calma aí que eu tô até desconcentrado. Vai, não, mano, talon, tá velho. No meio aqui, como assim, velho? Eu vou ripar. Não é possível, cara. Não vem uma coisa boa pra mim, mano. Olha isso. Só faca poder. Podinha. Nossa. Eu fiz uma batalha que é pra ganhar e é pra ir embora com muita grana, mano. É essa daqui, velho. Várias caixas Vice. Na esquerda estamos nós e comecei mal. Para Cord Knife, Boreal Forest. O cara dropou talon, mano. Ferrou. Luvas Vice! Muito bom, mano! 1.300 dólares. Tá porra, velho. Agora ninguém me segura Só se o drop for uma gangner do bot lá, velho Vamos, mano Tá doido, velho Vai dar muita grana essa batalha, maluco Vamos lá Tá longo Isso, mano Bom! boi. Tá longo Yes Nossa, eu tô hypado eu vou, tirar, eu vou tirar uma skin muito pica hoje, mano Última caixa, galera A única forma de dar ruim É se um desses caras dropar uma luva Yes Vamos ver quanto Vamos ver quanto 5.555 dólares Doido, mano. Você tá doido, velho. Se liga. Não, mano. Deixa eu dar um zoom nisso aqui, velho. Na moral. Olha o tanto de itens, mano. Vice. Uma talon. Duas talons iguais. Uma baioneta Marble Fade. Mano. Baioneta não. Bau e Marble Fade. Várias Guts. Calma aí. Deixa eu ver isso aqui no meu inventário. Na moral, velho. Uau, mano. Uau. Olha o tanto de item, velho. Você tá louco, mano. Tem 24 skins. 24 24 skins uma vez, velho. Você tá doido, mano. Como que a gente conseguiu dropar a luva, mano, e rapelar os bots, velho. Meu Deus. Quase 30 mil reais aqui de vitória, mano. Eu vou vender todas. A princípio eu não queria nenhuma skin que ela vai se só se fosse minimal minimalware. 5.500 dólares. Beleza, mil dólares de lucro nessas batalhas. Olha, eu quase me pei aqui, quase fiz muita doideira, mas deu tudo certo. Se você quiser colar no drop, é só você usar o código Luguinha aí que você também tá também garante 10% de bônus na hora de depositar com qualquer um desses métodos que tá aí na tela tá sempre rolando vários sorteios aqui no que drop né ó giveaways diário semanal mensal e também tá rolando aí um evento no momento então vale a pena colar no site para dar uma checada tem também a minha caixinha caixinha Lugin aqui ó vai ser porque eu não abro ela aqui ó adicionar fundos com login promo code 10% de bônus vamos ver se eu dou sorte numa caixinha rápida então, galera, só mostrar pra vocês aqui rapidamente no evento que tá rolando. Eu já peguei vários pontos e tal. E aí, você pode vir e coletar skins de graça. Você pode coletar balance aí pro site. Tá? Você pode ir coletando de acordo com. Com o seu nível aqui no evento, beleza? Tem também aqui essas cartinhas, né? Que a gente pode gastar os nossos pontos do evento. Deixa eu abrir umas três aqui. Ó, a Famas que eu uso, mané. Eu gosto da Famas. E eu amo essa Glock também. Vamos abrir mais uma. Vamos lá? Beleza! Quatro skinzinhas aí que eu acabei de ganhar de bônus no que drop né? Então, muito top. E a galera também tá participando aqui do ranking desse evento. Conforme você vai ficando bem colocado, você vai ganhar um prêmio top. Até uma faca insana, né? Então, galera, dito isso, tá tudo explicado. O link tá na descrição, mano. k K-Drop é o melhor site. E agora eu vou tentar pegar alguma skin aqui para me inventar uma skin nova, mano. Eu tinha pegado várias facas aqui. Eu tava com um Butterfly Fade, né? Que eu acabei vendendo essas duas facas que eu peguei aqui no K-Drop. Agora eu tô pensando em pegar ou uma Karambit Lore para dar uma diferenciada ou uma M9 Lore. Comenta aí qual você prefere que eu tente retirar no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, então, galera. Um abraço. Falou!